Fala aí, moçada, beleza? Gustavo Guerra. Elisa Cássia, hoje É, mas é esse... <risos> Ela quer continuar, ela quer continuar falando. Galera, hoje é dia de maldade total, dia de unboxing. Meu, eu tinha parado com esse negócio de chuposeuzinho, mas é que não adianta. Quando vem umas coisas muito top aqui, a gente tem que fazer um chuposeuzinho, né? Deus não, tem não tem como. Não tem como. A caixa é grande, vou mostrar aqui pra vocês. Olha o tamanho da bicha. Olha só, é maior que a cabeça de Lisa Cássia. É, olha só, <risos> o tamanho bem, do tamanho. Né? <risos> Lisa Cássia, Deus o livre. Então aqui tem alguns. Meu, parada vai ser irada aqui, ó. É Nossa, meu, isso daqui é irado, velho. É da, da empresa GSB. É, na verdade, a GSB é a importadora oficial Camper Brasil. Meu, é uma empresa, assim, animal, meu. Porque eles só trabalham com equipamentos de altíssima qualidade. Eles não têm, assim, é, com eles não, brincadeira. não tem brincadeira. De chegar assim, termos. ah, vamos, vamos importar algumas coisinhas, mas, meu, sim, não tem. Não tem, mas os caras já chegam moendo. Essa importadora só trabalha com equipamentos de altíssimo nível. Tanto que eles são o importador oficial, Camper. E, então é isso daí. Eu vou deixar todos os contatos aqui para vocês seguirem no YouTube. Eles têm bastante... bastante, bastante Eles têm muitos vídeos. <risos> Quis falar bastantes, bastante ou bastante. bastante. É, tem vídeo pra cacete lá no canal do YouTube deles. Então o nosso unboxing, eu já preparei aqui o estilete. Uh -uh. <risos> ah. O pequeno estilete. Você repara o seguinte, Liza Gás, quando eles estiverem assistindo, é igual filme. Você puxa a faca, faz aquele... Sim. Sim. Quer Entendi. ver? Ó, veja só. Fez sem precisar. Claro, Você viu só, ela, fez, ela faz aquele raio Veja só que faca mais linda velho. Nossa senhora Eu, tô, eu tô, tô fazendo unboxing Cuidado com a tua perna aí caixa. Nossa senhora Mas esse aqui também vai ser muito útil Vamos por uma parte Muito doida Olha que legal Vou deixar agora de lado essa caixa Posso Cuidado essa mão Eu tenho que gravar daqui a pouco é que tem que abrir com cuidado aqui para não.. Cuidado. Tá bom já? Tá bom já? Tá bom. Olha só que irada a parada aqui. GSB Pro Audio. Hum. Meu a parada aqui. Parece um material que bonito, assim. Hein? Nossa, que é irmão Muito legal. Olha só que gostoso. <risos> Isso aqui me parece ser uma pelúcia É, vou por você aí dentro Vocês sabem pra que, que é esse daqui Lisa Cássia, com todo o cuidado do mundo Com certeza Não bate no notebook, não bate em lugar nenhum Só pega, pega a criança ali Isso, Liza Cássia Com muita delicadeza O que, que é isso aí, Lisa Cássia? É um camper É um camper stage Exatamente para isso aqui ó. Ele cabe certinho Aqui dentro oi oh, muito cuidado. Queria uma luva. Deixa eu mostrar aí, ó. Então ele fica aqui protegidaço. Camper Stage. Olha só. Ele fechou a malinha aqui. Agora você carrega o Camper. Iradaço, hein? Show. GSB Pro Áudio. Muito obrigado. De coração mesmo. Puxa, fiquei muito feliz. Vai proteger o meu camper nas viagens. Galera, quem quiser comprar camper, a importadora oficial é a GSB. É, eu adquiri o meu através dessa importadora. Olha o que eles me mandaram. Isso daqui é arregadíssimo. Me ajuda aqui na casa. Ele tá hum. fraco. Porra, mas também... <risos> Estilete. Cuidado para não né vai que ele tá muito perto daqui também tem que tomar cuidado para não bater nele aqui ó que ele está bem na cara do gol Ufa. Tá bem na cara do gol calma calma não mostra nada não, os caras vão saber o que é mas na verdade eles não sabem o que é poucas pessoas vão saber o que é esse aqui Ai, que maravilhoso meu deus do céu deixa eu mostrar primeiro esse daqui é o Taurus, meu. Isso daqui é um super pedal. Formato de pedal, mas ele é um cabeçote, né? É, no chão, um cabeçote animal, valvulado. A empresa, essa Taurus Amplifiers Amplification, desde 1983, é uma empresa polonesa, né? Ó, made in Paulina. Made in Polaina, sabe Polaina? Aquele negócio de pôr no pé. Você entende Polaina, né Lisa Cássia? Olha que animal a linha de produtos deles. Eu falo que a GSB não veio pra brincar, meu. Os caras são um animal. Isso aqui é um Stomphead Valvulado. Olha só. Olha só que doido isso. Stomp head É um cabeçote. Cabeçote é tipo isso ali, ó. Eu sei. Você sabe, né? Isso eu sei. Então, cabeçote, olha o tamanho dele ali, né? Super Sim. pesado. Esse daqui é um cabeçote. Muito espaço. Que eu levo ali. Aqui tá escrito High Gain. Então é um cabeçote High Gain. Olha, é uma válvula aqui. Aqui tem o, o manual de explicação dele. Meu, muita coisa. Eu vou dar uma estudada bacana nele ali, né? Pra sair ligando. Eu não acredito, é, realmente é, é isso mesmo. Ele é um pré e um power, né? Ele é um cabeçote de verdade. Meu, é, olha só, é que eu não conheço ainda, tô conhecendo junto com vocês, tô tendo o privilégio aqui no, no manual. Veja só, você tem o pedal aqui, ó, certo? O pedalzinho tá aqui. Aqui já tem a saída direto para uma caixa. Sem precisar de potência, de nada. Ele já é tudo. Ele é pré e power. Então, você pega uma caixa 1 de 12, 4 de 12, 2 de 12. E você já sai do speaker out. Até <risos> quase chorei aqui. É que me engasguei. <risos> tá emocionado. É. Sai do speaker out e pluga direto na caixa. Velho, que animal. Fora isso, claro que você pode ligar os seus pedais. Uma série de coisas. É, ele tem aqui também um Um auxiliar. Se você quiser, sei lá, um MP3 ou alguma coisa, para depois você escutar no fone, também isso é possível. Tem. animal! Ó. Animal! Caramba! Um cabeçote! É. outras ligações aqui dele. Line out, velho! Line out. Você sai dele e liga direto na mesa de som. Então você grava em linha. Então. Valvuladão, cabeçote valvulado, só você plugar na tua é, placa de áudio e sair gravando. Show. E você liga seus pedais e tudo mais. Ele tem Send Return também aqui, que você pode ligar pedais de efeito, tipo delay, o reverb, chorus. É, tudo já no Send Return, certo? No loop de efeitos. Saída... Ainda para o speaker, você tanto pode, vamos supor que você está tocando ao vivo, você quer jogar já o teu som limpo lá na frente, certo? Nos pés. mas você quer um monitoramento de palco, então você tem a condição de ligar ele é, no speaker, né? Ele trabalha 4, 8 e até 16 ohms. 16 ohms, né? Então é isso daí. Pluga a guitarra aqui, pau, input, power, já era. Muito doido. Olha só. Olha que irado. Então aqui tem todas as especificações aqui. Se eu achar na internet isso daqui, eu, o lancezinho eu já coloco no vídeo. Muito irado. Muito irado. Muito legal. Super Você, caso, caso queira também não utilizar o pré dele, como às vezes a galera usa um... Um cabeçote, às vezes quer usar um JMP1 ou quer usar uma outra coisa que já é um pré-amp e não, não fazer a soma, também é possível fazer isso daí. Você usar ele só como potência, digamos assim, só como é, power amp, né? Você pode ligar aqui, como você sai vai para caixa e aqui você tem aqui o send return, onde você liga o teu... Só o pré também, certo? No return, no caso. Muito legal. Vamos ver aqui. Depois eu vou ver com bastante cuidado qual é a voltagem dele, né? Vamos abrir, porque eu já estou curioso. Gustavo, fala, fala, fala, fala, fala, fala e não abre. Nossa, zerado. Zeradíssimo, novinho. Nós temos aqui um cabo que já tem uma... ele é polonês, né? Então ele é polônia, então ele tem ó a, já como que é a, a parada deles certinho da ponta. Ah meu, é muito leve. Nossa, muito leve. Super prático, hein? Acho que eu não vou ter paciência Não, não, pode, pode ir na maldade mesmo. Ah, tá. Vamos abrir com isso daqui. Ah, olha só que irado. Isso aqui que eu tava preocupado. Porque eu olhei no manual ali e eu falei, não, não, será que é? Não, mas é. Eu já vou falar pra vocês. Nossa. Bivolt, né? Bivolt. Né, você pega um produto. É pequeno, prático. E tem tudo isso nessa caixinha, pequenininha. É, é muito prático Isaac. isso aqui, <risos> só que, meu Deus do céu! Eu nunca vi uma coisa tão.. Olha, pra quem não sabe, o Gustavo <risos> é super paciente. Ó. Aqui tem que tomar muito Olha. cuidado. Imagina o risco do negócio. Não, nem. Ufa! Me deu até a suadeira. E mim também. Olha que lindo! Eu já vou falar mais um pouco dele. Eu vou ligar isso aqui Nossa, daqui a pouco, show. Já. Não, Ah, Show! Precisa ligar, né? Cara, Com certeza. Eu, Deus do céu. Todo Olha, mundo quer saber. Olha só que coisa mais linda. Olha que linda. A válvula tá aqui, galera. Então, esse pedal ligado, eu deve ser coisa mais linda do mundo. Muito animal. Então deixa eu dar uma olhadinha aqui, o que, que ele tem aqui. Ganho. Grave ao danado do médio, maravilhoso. Agudo, presença, volume Certo? Embaixo você tem uma seleção de High Gain Grave, tem médio Rage, tem uma parada aqui, tem presença Então você tem dois canais, né? Então você pode selecionar Acredito que aqui, ó Canal 1, um, canal 2 E ainda você tem um boost Ah, velho, tá louco E você pode mutar ele, né? Ah, não quero som nenhum, mute é, Ele funciona... Em 25 watts aqui, 60 watts também. Tem também 15 watts que está escrito aqui. Saída para fone, tudo aquilo que eu falei antes. A traseira dele aqui, ó, o Raygen, parada aqui. Aqui liga ele. O loop de efeito, stage, estúdio, speaker out. Sai com o cabão de caixa e já vai direto. Ele tem um ventiladorzinho aqui, como tem nos... Né, nos, nos cabeçotes, e galera, bivolt, então aqui você tem uma chavezinha, que aqui, essa chave vermelhinha aqui, ele está em 230, né, você pega, muda essa chave, e ele virou 115, ou seja, a nossa voltagem aqui, 127, é, então ele é um bivolt, só que ele não é automático, né? Que nem o Camper. O Camper é automático. É Bivolt. Você liga ele 110, 220 e pau. Aqui você tem que tomar cuidado. Quando você for tocar em algum lugar, tem que perguntar: qual é a voltagem? 220. Pá! Você só muda a chave. Qual é a voltagem? 110. Pá! Já era. Tem mais uma parada aqui. Ah, que animal, velho. Putz, eu quero. Esse é o Stomp Red 3 da Taurus. Veja só. Que lindo. Animal Taurus, quero agradecer demais a GSB Pro Audio, se vocês quiserem é, adquirir um produto desse, é direto na importadora, com nota fiscal, com tudo mais, e é animal, tá aqui o teu cabeçote vovulado, que agora em formato Stomp Pedal, é isso aí. Então é isso aí meus queridos, muito obrigado aí, é, por você assistir esse vídeo, e, em breve um review irado Desta máquina. Gustavo Guerra e Lisa Cássia. Techniques.